Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores livros que eu li no primeiro semestre de 2019. Esses livros aqui não tem uma ordem muito definida de qual foi o melhor e qual foi o pior, porque eu sou péssimo para decidir esse tipo de coisa. Eu sou muito ruim decidindo as minhas melhores coisas, então já decidir os meus 10 melhores foi muito ruim, porque eu já li mais de 20 livros nesse primeiro semestre e pra decidir 10 era, tipo, cortar pela metade, então foi uma decisão bem difícil. E antes de começar o vídeo, já peço para você deixar o seu like se você gostar do vídeo, comentar também quais foram os melhores livros que você leu no início desse ano, e claro, se você quiser saber um pouco mais sobre esses livros, aqui na descrição eu vou deixar o nome deles, o autor também de quem escreveu, e o númerozinho pra caso você queira pular diretamente pra esse livro específico e ouvir só eu falar sobre esse livro. E logo abaixo também vai vir os links pra você fazer várias coisas, como comprar o livro na Amazon, que você vai estar ajudando a gente a continuar crescendo. Também as críticas lá no site ou aqui no canal, se tiver, e também outros livros que a gente possa já ter citado esses, esses livros aqui no canal. Mas enfim, vamos então aos livros que não tem uma ordem muito definitiva de qual foi o melhor, qual foi o pior, enfim. Vamos só indo e vocês vão comentando aqui embaixo o que vocês acharam. O primeiro livro que eu tenho pra comentar, coincidentemente, foi a minha última leitura, que é O Paraíso São os Outros, do Walter mãe Eu já tinha ouvido falar sobre esse autor, aqui tanto no YouTube quanto em outros lugares, e eu fiquei muito curioso pra ler porque eu queria saber se realmente era tudo isso que as pessoas falaram e realmente é tudo isso que as pessoas falaram. Eu marquei algumas frases muito patentes e muito lindas que esse autor conseguiu desenvolver e, sabe, tipo, transformar sentimentos em algo em palavras. Pelo menos pra mim é um desafio muito grande você conseguir transcrever tudo que você tá sentindo em palavras então foi surpreendente porque ele fala sobre o óbvio que é justamente essa questão de relacionamento tanto de amor quanto de relacionamento entre família e esse livro é narrado por uma menina que ela tá meio que passando por esse processo de aprendizado sobre o que é, é se relacionar, o que é amor e ela tá fazendo várias metáforas, tentando entender de fato o que que é isso. E em vários momentos tem frases lindas e maravilhosas que você, tipo, com certeza vai ser daquelas que você vai querer colocar na descrição de alguma foto no Instagram. Um outro livro que também me impactou muito e que também tem nessa vibe, assim, de coisas impactantes e de mensagens doidas é As Coisas, do Tobias Carvalho, que foi um livro que eu li no iníciozinho desse ano e é uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha lido antes. É, esse livro aqui, na verdade, ele é uma coletânea de contos sobre romances gays e não é nada romântico, no sentido é, de, de amorzinho mesmo. É sobre romances que acabaram, sobre romances que não deram certo, sobre amores que tipo, tinham coisas ali conflitantes, sobre principalmente coisas tristes, então assim, é um desses livros que realmente é bem diferente de tudo que a gente vem lendo nesses últimos tempos de literatura LGBT, mas de qualquer forma é muito legal. Eu achei incrível, porque ele fala por meio de metáforas e tem umas linguagens muito bonitas assim também. É desse tipo de livro que você vai terminar de ler uma parte, vai olhar pra janela, vai ficar tipo uns 5 minutos assim pensando na sua vida. Um outro livro que também tem desse lado triste e trágico é uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que também foi uma das minhas leituras mais recentes. Pra mim foi um baita desafio tentar ler esse livro sem colocar expectativas e acabou que eu tava com expectativa e ela foi tipo superada. E como eu falei ele fala sobre esse lance trágico porque é, a protagonista ela se chama Vitória e aos 4 anos de idade ela viu a família inteira dela morrer ser assassinada por um cara que entrou lá na casa dela no meio de uma madrugada, que era do aniversário dela, inclusive, e ela foi a única sobrevivente, e 20 anos depois, esse cara aparentemente tá voltando ali para meio que acabar com a vida dela, já que ela sobreviveu. O livro tem muito de terror psicológico de quem você pode confiar, de quem que você tem que se esconder, e ela não conhece muitas pessoas por justamente ter passado por esse trauma. Aparentemente, alguém dessas poucas pessoas que ela conhece, é esse cara que vai tentar matar ela no futuro. Então, assim, é muito doido, é muito bizarro, mas é muito legal também. E ainda sobre esse suspeito policial, essas coisas assim que você não sabe quem matou, quem vai matar. Temos a paciente silenciosa do Alex Michaeleide. Não sei, não vou tentar. Nesse caso aqui, uma mulher, ela foi encontrada na cena do crime. Que, aparentemente, ela deu um tiro na cara do marido dela. E ela tá ali parada, tipo, atrás dele, assim... E desde o momento em que a polícia encontrou ela, ela não fala absolutamente nada E isso já faz, tipo, uns sete anos E ela nunca falou nada desde então E ela foi é, acusada e ela foi condenada, na verdade Por ter sido a assassina do marido dela Mas ela não abriu a boca pra se defender, ela não abriu a boca pra, tipo, falar realmente fui eu Então ninguém sabe de fato o que aconteceu E aí um cara novo, que é um novo psiquiatra dela Vai tentar descobrir o que aconteceu e ele meio que acha um diário E aí tem umas coisas muito doidas que vão começar a acontecer Pra gente descobrir realmente o que aconteceu E o que, que realmente aconteceu pra essa mulher parar de falar Saindo um pouco desse universo bizarro Temos um outro universo bizarro, que é o mundo real Eu li um livro que foi emprestado, então eu não vou ter ele aqui em físico Mas se chama A Origem das Espécies, do Charles Darwin Que provavelmente você já deve ter ouvido falar Foi, na verdade, um dos maiores biólogos, sei lá, pesquisadores do mundo e ele basicamente nos introduziu a teoria da origem das espécies, a teoria, na verdade, também da seleção natural. Hoje até pode parecer um pouco óbvio essas coisas que ele falou lá em 1858, se eu não me engano mas a gente tem que lembrar de que fazem, tipo, quase dois séculos, então assim Há dois séculos atrás, realmente, isso foi uma parada muito bizarra e revolucionária. É um livro muito legal pra você realmente expandir o seu conhecimento sobre biologia, sobre o universo, natureza, mas ele é bem técnico e ele, na verdade, é como se fosse uma coletânea de pesquisas que ele fez. Então, não é um desses livros pra você pegar e ler tudo de uma vez, até porque o livro é bem grande, mas é uma leitura legal pra se você realmente quiser se aprofundar nesse universo e tudo mais. De novo, mudando de assunto completamente, temos Namorada, planta de rica, do Kevin Kaiwan, eu acho que é assim que se pronuncia E a sequência do livro Asiáticos Podres de Rico Que também, é, pelo que eu entendi, vai ser na verdade uma trilogia Essa é uma sequência quase direta do primeiro livro Mas de qualquer forma, ele expande muito mais o universo E o autor ele se preocupou muito mais em, de fato, explorar todas aquelas possibilidades Que ele tinha apresentado no primeiro Sem precisar ficar reexplicando todos os personagens que a gente já conheceu muito bem no primeiro livro. Basicamente a história dessa sequência é que o Nick e a Rachel, eles continuam juntos, eles estão para se casar e foca mais nesse lance aí do namoro deles, na verdade do casamento em si e o que, que eles vão fazer depois, que é mais ou menos uma lua de mel para Rachel meio que voltar lá a Ásia e continuar tendo várias confusões do barulho dessa turminha podre de rica da Ásia. E nesse livro a gente conhece muito mais sobre o universo das pessoas milionárias da China. Na verdade, bilionárias da China. Enquanto no primeiro a gente conhece muito mais sobre Singapura e fica ali focado mais em Singapura mesmo. De qualquer forma, é um livro muito legal. Eu acho que tá, tipo, empatado. assim eu gostei do primeiro e do segundo de uma maneira igual. E os dois são muito engraçados. Esse daqui até leva umas críticas sociais até mais pra frente. Um outro livro que eu também adorei ter lido foi o quarto livro de não. Quinto livro de Instrumentos Mortais que se chama Cidade das Almas Perdidas da Cassandra Clare e eu adorei esse livro por justamente ele ter conseguido superar o meu pequeno ranço que eu tive no meu quarto livro. Quarto livro de Instrumentos Mortais eu não gostei muito não, porque eu achei ele muito enrolação, sabe? Sem pé nem cabeça, achei o livro totalmente desnecessário, mas esse daqui eu já adorei, porque ele fala sobre várias coisas muito bizarras que vão acontecendo ali no universo de Shadowhunters, e não posso me aprofundar muito, porque, cara, é o quinto livro, e só falar, tipo, qualquer coisinha que acontecesse aqui, vai ser spoiler. E tô muito ansioso pra terminar de ler, e uma das minhas metas de leitura desse ano é terminar, de fato, Instrumentos Mortais Harry Potter, e peças Invernais, Então são três séries que eu quero muito terminar esse ano. Se tudo der certo vou conseguir. Um outro livro também muito diferente do que eu já falei aqui até agora é Interferências da Connie Willis. Willis. A história se passa num futuro não tão distante em que a gente vai aceitar basicamente a hipótese da gente colocar um chip na nossa própria cabeça para que o nosso parceiro ou parceira Saiba exatamente o que a gente está sentindo. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que eu não conseguia expressar de fato o que eu estava sentindo e não consigo fazer isso de uma maneira muito clara? Nesse livro aqui você não tem esse problema, porque quando você está sentindo alguma coisa você transmite essa sensação para o seu parceiro e ele vai entender exatamente o que você está sentindo. Sem nenhuma palavra, tipo, ele vai sentir o que você está sentindo. Muito bizarro. E como isso daqui é um livro, e é um livro bem grande, para ser sincero, a protagonista vai dar alguma coisa errada na vida dela, e o que dá errado é que na verdade ela vai começar a conversar telepaticamente com um cara que não é. O namorado dela E no caso, conversas telepáticas é uma coisa que nem deveria existir E a história vai se desenvolver a partir desse momento Em que ela vai ter que esconder do namorado dela Que ela tá conectada com um cara que não é o namorado dela Então, tipo, isso pode gerar uma desconfiança do tipo Como assim você não me ama? E ao mesmo tempo, ela também vai ter que entender O porquê que ela tá conversando telepaticamente Com uma pessoa totalmente estranha Não totalmente estranha porque ela já conhece o cara, mas enfim Leia um livro que você vai entender mais sobre isso. É um livro muito legal e o final eu simplesmente adorei. Ainda sobre futuros talvez não tão distantes, mas nesse caso aqui é muito distante, temos A Longa Jornada a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers, que eu li também recentemente, relativamente, e é um livro que eu amei. Também botei vários post-its aqui, tipo, em momentos marcantes dessa história. E fala sobre basicamente uma tripulação... De pessoas totalmente diversas, porque elas são de várias espécies do, da galáxia inteira. E eu não sei muito explicar a história desse livro. É basicamente pessoas totalmente diferentes vivendo na mesma nave, viajando o universo e sendo totalmente diferentes e eles tendo que apre aprender a conviver com eles mesmos. Sendo que, tipo, uma pessoa é tipo um réptil e outra pessoa é tipo uma ave e tem os seres humanos ali no meio. E, de qualquer forma, não é um livro totalmente sem pé em cabeça. Ele, na verdade, é uma alegoria, ele é uma metáfora para todas as situações da vida que estamos tendo hoje em dia. Todos esses problemas, essas questões que essas outras espécies tão distantes estão vivendo, na verdade, são questões que nós mesmos estamos vivendo e a gente não consegue aceitar em nós mesmos seres humanos. Então, assim, é fantástico. É muito bom. E tô querendo muito ler o segundo livro, que não sei o nome, porque também deve ser um nome gigantesco desses, igual a Becky escolheu, mas tô muito ansioso. E o último livro, mas não menos importante, foi uma leitura que eu fiz lá no início do ano, que foi A Heroína da Alvorada, que é da série A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. Esse livro aqui tem, eu acho, que o melhor final de série que eu já li da minha vida. Aqui no canal tem um vídeo só falando sobre o que eu achei da trilogia inteira, então se você quiser saber um pouco mais, vai aqui nos cards. Mas, de uma forma resumida, ela conseguiu apresentar coisas novas, concluir tudo de uma maneira linda e maravilhosa, dar uma enrolada ali, porque geralmente ela dá umas enroladas nos livros dela, mas, assim, isso não vem ao caso. E o final é incrível. Eu sei que no final das contas, eu acho que a única coisa que eu posso comentar é que ela faz uma metáfora falando que literalmente Todos nós somos histórias e a gente tem que decidir o como que a gente quer ser lembrado no futuro. E eu fiquei toda arrepiado lembrando esse final. Esses aqui então foram os livros... Calma que tá faltando um. Esses aqui foram os livros que eu li durante esse primeiro semestre de 2019. Na verdade, como eu falei, tem alguns vários outros. Se você quiser saber sobre todos os livros que eu li esse ano, eu fiz um vídeo para cada leitura de mês. Então eu vou deixar também aqui na descrição a playlist com as últimas leituras para você ir lá conferir. E também, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a minha opinião em cada um desses livros, vou deixar aqui na descrição os links todos para você ir lá e comentar e, enfim, assistir. E, lógico, não deixe de comentar aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre cada um desses livros que eu comentei, se você já leu, se você não leu, quais foram os melhores livros que você leu em 2019.1. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!